Olá! Para colocar um vídeo do YouTube no Moodle, primeiramente deve clicar em Ativar Adição. Feito isso, basta seguir os passos. Clicando em Adicionar uma atividade ou recurso, procure por Rótulo, e clique em Acrescentar Feito isso, clique em Toolbar Procure o editor de código fonte Pegue a incorporação do vídeo no YouTube, clicando em Compartilhar, Incorporar, Copie e Cole. Clique em Atualizar. Feito isso, basta clicar em Salvar e voltar ao curso. É isso, e obrigado.